Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Sena, se você não me conhece, se inscreva no meu canal aqui embaixo e clique no sininho para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês mostrando os produtos que eu usei até o final e que eu acho que realmente vale a pena comprar um novo produto. Esse vídeo serve como uma dica pra você porque você vai ter real noção de que eu usei até o final. O primeiro produto que eu usei até o fim foi esse perfume aqui, gente, da Natura. Ele é da linha Humor, Curtidas de Humor. Ele é o perfume mais novo, eu acho, que eles lançaram. E eu recebi de campanha de divulgação e eu amei. Eu acho que vale super a pena investir em um novo e eu vou comprar um novo porque ele é muito bom. Então se você gosta de um perfume doce para noite, que seja assim com um toque de framboesa, de fruta... Invista nesse perfume porque ele é maravilhoso. O segundo produto, gente, só por isso aqui vocês conseguem ter noção de que eu gostei mesmo porque eu quis usar até a última gota. Essa daqui é a base da linha Divas Black. Eu fiz uma resenha aqui no canal e mostrei pra vocês e eu usei até o fim. E eu acho que vale a pena sim comprar uma nova. Quero comprar uma nova. Agora eu vou comprar um tom mais claro. Porque eu senti que eu tô tomando menos sol. Então essa cor aqui ficou um pouco mais escura pra mim. Mas a cobertura é boa. A duração é maravilhosa. O fundo combina muito com quem tem pele negra. Então é um investimento maravilhoso. O terceiro produto é para cabelo. Que é esse daqui. O óleo em creme, gente. Da Biovegetais Esse creme aqui é maravilhoso pra você usar no Day After, porque ele não pesa no cabelo. E ele tem o mesmo efeito de um creme mesmo, assim, só que eu não sei explicar pra vocês. Ele é muito, muito bom, porque você não precisa molhar seu cabelo no Day After. Você aplica, dá uma amassadinha, parece que você acabou de finalizar. E ele rende muito. Ele é daqui da Bahia e pra quem é daqui é muito mais fácil encontrar. Eu já vi dele por 9,90 em várias lojas, então... É um investimento que vale super a pena. O quarto produto que eu vou mostrar para vocês é esse creme aqui da CeraVe. CeraVe, eu não sei explicar para vocês como é o nome, mas ele é uma loção hidratante para quem tem pele extra seca. Minha pele é muito, muito, muito seca. E esse creme aqui deu um resultado muito bom. Ele não tem cheiro, ele deixa a pele bem assim hidratada e ele tem ácido hialurônico aqui dentro. Então, ele deixa a sua pele com a firmeza, ajuda muito a reconstruir, né? Quando a pele tá bem seca assim. Para o inverno é maravilhoso e ele deixa a pele bem suave. Eu encontrei dele em uma farmácia, não lembro aonde exatamente, mas ele tava em volta de R$ 78,0. É um pouco salgado, mas é um investimento se você tem a pele muito seca. Já usou muitos cremes e nenhum deles funcionou. Porque ele realmente tem uma ação incrível para quem tem pele extra seca. O último produto que eu vou mostrar pra vocês é uma máscara capilar. É essa daqui da Inza, da linha Amo Sol. Essa máscara é maravilhosa e ela é muito boa também para finalizar o cabelo. Eu comecei a usar ela para poder finalizar e eu senti que eu tenho os day afters muito bons. Meu cabelo fica bem definido, bem nutrido, diminui bastante a quantidade de frizz. Então gostei do efeito que ele tem. E o melhor é porque como é para praia e piscina, tem filtro solar. Então eu indico pra vocês de verdade. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo para eu saber fazer mais. Se você já usou algum desses produtos, se você gostou, comenta aqui também que eu quero saber a sua opinião. Se você não foi inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!